nós chegamos ele já foi falando né e ele perguntou vocês viram esse episódio coisa coisa chata e, e mas que ele ele falou ele falou numa possível conspiração contra ele também né ele falou esse olha vocês viram nesse momento que o país está tem, tem a economia tem dado sinais o dólar está caindo a bolsa de valores tem dado bons sinais é, a minha ida até o, o o encontro com os, os prefeitos a marcha dos prefeitos deu uma repercussão muito positiva e de repente surge um episódio desse eu eu creio que isso seja uma conspiração mas não falou de onde seria a conspiração ele disse eu oh, tô firme tô forte é, eu, eu vou eu vou eu vou eu vou sair disso vou mostrar para o povo que não devo nada em momento algum ele falou em renúncia em qualquer tipo de e de decisão nesse sentido. Ele falou que recebeu o empresário né, da JBS, mas um, ele falou que foi um encontro normal, como ele recebe qualquer um empresário. Já nunca imaginou que ele pudesse estar gravando alguma coisa.